Olá gente, tudo bem? Alguns de vocês já me conhecem. Pra quem não conhece, meu nome é Ralf Serafim e eu sou morador do bairro Floresta Encantada em Esmeraldas. Hoje pela manhã, dia 12 de de 2021, nós tivemos uma matéria, né? Bom Dia Minas veio aqui falar sobre os buracos na Avenida Everton da Silva, sobre o problema dos bueiros entupidos, a água da chuva que invade a casa dos moradores, etc. Esse problema já se arrasta por mais de quatro anos, né? E a administração pública fala que não tem dinheiro, que não tem maquinário, isso e aquilo. Mas vamos lá. O atual prefeito daqui é o senhor Marcelo Donato Figueiredo, tá? Que esteve como vereador por 12 anos, três mandatos. Foi presidente da Câmara por duas vezes. E assim, no último mandato dele, de 2017 a 2021, ele teve oito projetos, 19 requerimentos onze indicações e sete monções, oito projetos de lei em quatro anos. Dentre esses projetos de lei, tá aqui, projeto de lei ordinária 153, 2020, de 7 de 8 de 2020, né? Altera a denominação da Unidade de Ensino da Educação Básica Municipal, Pré-Escolar Mundo Mágico, para Centro Educacional Avelar Rodrigues e da Outras Providências. Legal. Projeto de lei? Mudou o nome da escola? Veja você que tipo de projeto. Então assim, jamais essa pessoa poderia virar um prefeito, porque em quatro anos, fazer oito projetos é muito pouco. Tá esquentando cadeira lá dentro, né? Mas vamos lá, mostrar os dados. Eu tenho um edital aqui, Tá? que é um edital tá meio antigo já, que é um pregão eletrônico número 045/2021, processo número 144/2021. Onde a prefeitura pede amendoim torrado. Estão gastando R$ 11.782 com amendoim torrado. Estão pedindo azeite, R$ 9.533 em azeite. Estão pedindo azeite de oliva extra virgem, R$ 9.533 ameixa seca sem caroço, eles querem sem caroço, 5.734 reais, azeitona verde, 2.681 reais, e a lista continua, tá, ervilha, duzen, é, 234 reais em ervilha, né molho inglês, molho inglês, quem é que come molho inglês, criança come, doente come? Estão pedindo molho inglês, 850 reais de molho inglês. Estão pedindo pimenta malagueta, veja você. R$ né? reais em pimenta malagueta. E a lista continua, a lista continua, tá? Aí vamos lá, coco ralado, desidratado. Estão gastando reais de coco ralado. E vamos lá, lista continua. Leite condensado. R$ reais em leite condensado. Doce de leite cremoso em pasta. R$ 1.701. Leite de coco. 802 reais, Esse, essa licitação deu pano pra manga, porque eles tiveram que fazer uma nota de esclarecimento, e sabe o que eles falaram? Eles falaram que esses ingredientes são usados em épocas festivas, né? É, pro, pro pessoal do CRAS, o pessoal do Caps. Gente, estamos numa época de pandemia tem que comprar sabe o que? Docinho de abóbora de coração, pé de moleque e paçoquinha de, ro... de aquelas redondinha, não fazer uma lista como essa, isso é jogar dinheiro público fora Tá? Tem um outro edital aqui, que é mais novo. Pregão eletrônico, número... Travou meu computador. <coughs> número... Bom, já falo o número. Eles estão pedindo para um pão francês, 248 mil reais de pão francês. Pão tipo cachorro-quente, 145 mil reais. E por aí vai. Tá? Sendo que, eles fizeram uma licitação em abril, em fevereiro, para comprar a cesta básica, sabe quantas cestas básicas eles compraram? 2 mil cestas básicas, então assim, a prefeitura quer usar o dinheiro público para ficar comprando essas coisas, só que não atende a população que paga por esses trem que eles comem, aqui ó, pregão eletrônico número 065 de 2021, Processo 202 barra 2021, ah tem mais, eles estão pedindo salgadinhos variados, coxinha, pastel, enrolado, risoles, e frango, empada, ha, eles estão comendo bem, 90 mil reais, para comer salgadinho às custas nossas, enquanto isso o povo está sem assistência, não tem cesta básica nos CRAS, porque compraram duas mil cesta básica, se o problema estivesse só aí, tá, tá, não, tava bom, mas não, aqui falta água, não tem saneamento básico, o meu bairro é abastecido por Poço Artesiano, que não tem tra tratamento, tá? E os problemas vão aí, a MG432, na altura do quilômetro 5, cheio de acidente, já morreu dois jovens ali, dois irmãos, a gente pede sinalização, redutor de velocidade, radar, sei lá, iluminação, não tem nada, não tem nada na cidade, mas o povo fica comprando esses trem. E aí vem falar pra mim que não tem 25 mil reais, que foi o preço que a empresa orçou pra arrumar aqui o asfalto? Ah, por favor, esse legislativo de esmeraldas não vale é muita coisa não. O executivo também não vale muita coisa. Porque é todo mundo mancomunado. Sabe? Tem vereador aí que já tá há 11 meses no cargo, que fez dois projetos de lei. Isso é uma vergonha. Ou vocês têm que começar a trabalhar porque vocês trabalham pra nós. É a gente que paga teu salário. Não é a gente que tem que trabalhar pra você. É vocês que tem que trabalhar pra gente. Chega! Estamos cansados. cansado. A população tem que começar a cobrar essa gente. Porque na hora de vir pedir voto, bate na porta, faz cair de santo, dá risadinha e tapeando nas costas. Chega! Acabou! Por mim acabou a farra de vocês. A gente precisa de um deputado estadual, um deputado federal, que interceda por nós aqui nessa cidade, porque ficar na mão desses caras não vale a pena não, não tá valendo a pena. Nossos IPTU estão pagos, vem ver as ruas do bairro como é que tá? Não nem pra andar de carro? Veja a matéria no Bom Dia Minas, do dia 12 do 11, aqui do Floresta Encantada? Vocês estão é de sem vergonhice... Chega disso gente, a gente tem que pensar muito bem na hora de votar, tem que ver esses dados aí que eu falei, tem que acompanhar a Câmara dos Vereadores, o que se a gente tá fazendo, sabe? Porque não dá mais para aceitar esse tipo de coisa não, tá certo? Muito obrigado, até logo.